A gente tem que ir com mais vídeo E hoje estou aqui com o Hell Name do Lux Edited. Então Vamos jogar logo Gente já joguei uma vez só para testar o jogo Mas aí eu não tô lembrando que eu sei Eu não tô lembrando quase nada do jogo Ok Por que na cabeça não, às vezes, não decora o jogo Então aqui a gente tá alugando pela ver A gente para ali não sei porquê Eu esqueci Ok A gente tem lá o tem, parece que tem pessoas desaparecendo. O que é, gente? Agora eu vou fazer aqui. que? Vou colocar Olha, ficou de noite. Já O que foi esse? Olha, um gatinho. Legal. que isso? Nossa, tá, tá o Quer dizer, ele foi na vida do Hellenegô. Tadinho. Jesus Cristo, vai Corre, meu filho! Corre, pega a chave que cara tá indo cara é só. Que o corvo ia aparecer aqui. Ok, estamos nessa cabine. Dá pra saber bem aqui? É tipo... de parte onde eu já sei que eu não aguento. Então a gente faz um vidinho. Eu... Aparece um. Olha a boca. FDS. Já sabe. Que é. uhum. Vou pagar, vou pagar pra onde está. Vamos pro vinho A aranha, subiu da parede Veio a criancinha que tá cantando o que Super adoeceu hum. Eu achei que um, um eu de super válido Ok, vamos lá, vamos pra lá Que isso? Olha que eu tô crescendo. Que? Ai, gente, Que doido Agora ele perdeu prendeu que é Ei, ei, ei a câmera eu... Nossa, eu, eu. não tenho... Levar uma pazada na cara não é, não é que eu vou te levar não, hein? gente também meio limpado, Então, por isso eu vou o barulho de... De fogão Cal... Cal... Mal. Travei! Subir. Valeu, não subir, não subir Gente, eu vou fazer aqui que? Ok, a gente, viu? aqui tá Que isso? Vou tirar a cá Vou pra lá vou para subir. Este. Quem? Ó, Brasil. Tipo, tu por para eu olhar Aqui é o outro, Ai, esses E aí, policial? Ai, Jesus, falou ele sai. Mas ele Que droga. Olha, é boa. Será vou sair correndo da Que piscina pegar lugar. Gente, já acho que vai eu já vou saber. Eu já vou saber. Eu já não foto. Eu faço uma foto. Tem que pegar todas as fotos. Tem que pegar todas as fotos. Olha lá, o que eu faço com a Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. colocar aqui. Vou Você aqui. Vou aqui. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Vou tá? aqui a bateria falar. eu já seja algum processo Mas o resto eu esqueci tudo vocês sabem ver uma chave posso essa chave já sei a porta não, tá mas primeiro eu vou completar a porta já pra tirar as coisas a gente especial. Cut it. É assim. God. já volto. Tá Eu tinha a tá merda na chave. Aí vai aparecer isso. Mano! Sai, minha. Hum. Ah. Vou ter que. Se ele for pra lá, eu vou dar um tiro nele. muito do jogo mas também se posição meu progresso no jogo vamos lá esse é para ter 30 é para 30 minutos fazer ok magazinho de papel e isso não dói ok é help me me ajuda help me help me Ok, vamos lá para o museu que eu, eu sei... Eu, eu acho que eu tenho que tive... ser... Eu acho que eu tenho certeza que eu tenho que Vamos lá correndo lá, mas eu tenho que ter ter outra coisa que pegando a parte. Eu ouvi isso no YouTube, sei não sei. Tá logo, era para tomar confeitaria. Isso aí, aí essa confeitaria vai abrir no episódio anterior. eu vi, eu Gente, eu tava querendo gravar muitas coisas. Esse aqui, Esse aqui, esse, esse. Eu comprei, quer dizer, Eu baixei Pirataria. Deixa eu ser errado. Vamos lá, se eu me engano, só deixa eu olhar pra mim. Tá bom. Tá bom. O vizinho era pra tá lá, ó. Mas, mas como que não vai tá? é meu espalou, então eu vou pegar o pá. Ok, estava matando mal. E, o que está? tá esticando a cama como fosse capô tá cai de novo ok Suspe... na hora gritando a luz não sono o corpo lá de novo a porta e tá batendo A próxima missão vai é ser lá na tá cafetaria. Se a gente for de qualquer cabelo, vamos lá na capeta... cafetaria. Cafetaria Gente, a próxima missão é a, gente a, no é trágico, a gente vai pegar a um chave e ir lá Eu não sei disso. Nossa, minha missão, que glória é isso Posso subir? Olha isso, meu. É mais prático. Aí eu vou todo o tempo de relógio A gente até o você disse porque eu vi alguns vídeos antes de fazer vídeo pra não deixar os vídeos mais enrolados. Já bateu 30 minutos Se eu vou cortar aqui Entendeu? Esse bagulhozinho aqui Só tô pronto O relógio tem tem essa técnica Escolha o E gente, espero que vocês gostado desse vídeo o vídeo vai continuar, vai continuar por aqui. Vou colocar até lá para finalizar esse vídeo. E aí sim, e a gente E deixa bastante like no canal. E ative o sininho das notificações para você receber os, os novos vídeos do Hello Neighbor. Gente, eu vou ficando por aqui. a no próximo vídeo, a gente pega mais alguns itens. E, e tchau. Fui!